Saudações ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, rapaz, depois desse anúncio bombástico que nós tivemos aí do jogo na TGS Começaram a surgir aí gameplays completos de alto nível em 4K do nosso querido Ken Assim como de Juri, Kimberly e outros personagens também do jogo, rapaz E hoje nós vamos conferir aqui, cara, 10 minutinhos de gameplay do nosso querido Ken Ken, principalmente, onde ele enfrenta ali outros personagens como Jury, Kimberly, como eu acabei de citar, né? Então tá muito legal, partidas de altíssimo nível, porque eles colocaram duas CPUs level 8 para poder se enfrentar, então tem muita coisa bacana acontecendo. Se você tá curioso, já deixa o um like, não se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam que a Brasil Game Show está chegando aí, entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias, Pra poder dar um abraço em você, querido inscrito, e teremos demo de Street Fighter 6 disponível lá pra jogarmos, cara. Eles confirmaram isso pra gente aí recentemente, nós estaremos lá pra poder conferir o jogo também junto de vocês. E não se esqueçam que teremos sorteio de ingresso do evento aqui também nesse mês de setembro, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver, deixa eu até parar minha musiquinha aqui por enquanto, né? Estamos aqui com um vídeo que foi postado recentemente aí com 20 minutos de gameplay do Ken, então a gente vai quebrar para o vídeo não ficar muito longo aqui, a gente vai ver pelo menos uns 10 minutinhos de vídeo tá, e aí depois a gente vai fazer mais um para poder conferir esse restante com vocês, se vocês curtirem, deixa o feedback aqui se vocês curtirem esse primeiro vídeo que aí a gente traz essa outra parte para vocês só para o vídeo realmente não ficar muito extenso, então vamos lá pessoal. Ó Começando aqui, temos aí a tela de seleção de personagens com a build já incorporando o Ken Inclusive na Brasil Game Show, pessoal, nós teremos o Ken sim disponível para poder jogar Entendeu? Então a gente vai poder conferir lá, nossa querida Juri também Vocês estão vendo aí que o gráfico está espetacular, embora o nosso vídeo esteja em 1440p Ele está rodando aqui em 4K para vocês esse vídeo, tá? Então nós temos aí a apresentação dos dois personagens, o Ken ele se aquecendo, a ali também se exibindo um pouquinho Olha a tela das caretas ali Como tá a CPU não teve careta por parte de nenhum deles né? Então bora ver agora Gameplay completo do Ken e da Jury também, que a gente não tinha visto até agora Já começaram ali com um Drive Rush, praticamente os dois, né? Já mandou ali um Drive Impact o Ken, já mandou aquele Shoryuken emendou... Shoryuken não, não, mandou um Tatsu emendando um Shoryuken né? Que foi muito louco Mandou ali um golpe baixo ali com Shoryuken um Shoryuken de fogo, olha aí, o aéreo não, né? Pegou no pulo ali, já metendo um outro Tatsu, mandou um Drive Impact ali no canto Já tá arregaçando nesse início de round aí o CPU do Ken, mano, vocês viram que ele tá emendando um, uns combos ali muito loucos com Tatsu e Shoryuken de fogo, cara? Meu Deus do céu, e até Shoryuken normal, na verdade, isso acontece, né? Ó, já mandou um golpe baixo ali com umas bicas amplificadas ali pegando fogo. Kenzão ali já mandou um golpe no ar ali também, interceptando a nossa querida Juri, botando aquela pressãozinha, já passou pro outro lado ali, Juri agora começa o seu, a sua pressão, né mandou um combo muito bom ali agora, olha o Drive Impact acontecendo por parte da Juri, começou depois e conseguiu aproveitar a vantagem, já conseguiu uma conversão ali de 6 hits após o Drive Impact, vai botando aquela pressão ali no Ken que tenta sair do canto, excelentes Parries ali colocados, Drive Impact também defendido com o parry do Ken a Jury tá ali carregando os, o, as energias da sua perna, como vocês podem ver ali embaixo, ali do, do, da barra de drive dela na verdade, ó. Já conseguiu ali uma bela conversão de 6 hits, mano. Gameplay da Juri muito da hora também, hein, cara. Extremamente estiloso, rápido também. Gostei, gostei demais, cara. Agora que a gente tá vendo um pouco mais. Nossa senhora, a elasticidade dessa mulher é incrível também, hein. Você tá doido. Eu tinha travado minha perna ali já na dessa. Ó, Ken começou ali com o Drive Impact, acabou mandando o Drive Impact dele logo depois da Juri Ele mandou um Drive Rush, na verdade, seguido do Drive Impact A Juri mandou um logo depois Só que, logo depois não, né? Antes E o Ken mandou depois Tô, me, tá, tô até me confundindo aqui Ó, Mais Drive Impact por parte dos personagens A Juri acabou levando vantagem porque começou depois Absorveu os hits do Drive Impact do Ken Mandou aquele combi, ele já tá no canto O Ken consegue uma bela conversão e vai pro Critical Art Critical Art não, né? Super Art nível 3 do personagem Uma coisa linda, mano nossa senhora, ele não deu socão na cara no final, como a gente tinha visto no vídeo, porque não estava com o Critical Art ativado, né? Quando ele está com o Critical Art ativado, ele tem essa finalização a mais, que é com esse socão na cara que ele dá no ar mesmo ali. vocês viram que ele deu um Tatsu amplificado ali no final. Eu não, lia, eu não, eu não reparei o que eu estava explicando, né? Se foi um Super Art ou se foi um Tatsu amplificado. Eu acho que foi um Tatsu mesmo. Ó, agora nosso querido Ken contra Kimberly também, que a gente não tinha visto. Gameplays completos até agora A gente pode ver que ela tem duas latinhas de spray ali ó, Do lado da barra de drive pra ela poder utilizar com setup e tudo mais Kenzão já vai mandando aquele combaço com a barra de drive Ele gastando três, e mandou um, um Shoryuken no final pra poder emendar esse combo lindo, rapaz, olha só Ken botando aquela pressão ali absurda, já interceptou a Kimberly ali no ar ali com o Tatsu logo em seguida, já trocou de lado ali, ele vai tentando achar seu espaço É engraçado né cara, a gente narrando a luta de computador assim, que é, é meio que os movimentos escritados com... Que o jogo computador também nunca erra né, o Ken conseguiu uma bela conversão ali agora, com um golpe amplificado, na verdade ele fez um super arte nível 1 ali eu acredito, eu não reparei novamente que eu tava explicando Ó, mandou aquele, aquelas latinhas de spray ali, de setup, mandou um Drive Rush com um golpe baixo para poder garantir o primeiro round aí, o nosso querido Ken Olha a pose clássica do Super Street Fighter 2, mano, ó, que da hora Muito bom, muito bom E já vai levar? Nossa, o Drive Impact ele conseguiu depois, hein, cara Ele fez o Drive Rush, deu um golpe baixo, viu que ela ativou o Impact dela, o, o, o Ken, né o CPU do Ken percebeu e mandou dele logo em seguida. Olha aí, a Kimberley já conseguiu uma bela conversão saindo do canto. Mandou um golpe amplificado ali, não conseguiu nada. Já pegou no Drive Rush ali agora o contato aéreo dela ali. Característica do nosso querido Guy. Já tá ali no canto ali, tentou um agarrão prontamente defendido pelo Ken também. Amplificado o agarrão no ar muito lindo. Nossa senhora, a ele é muito ágil também, cara. Tô curtindo o gameplay da personagem, hein? Interceptou ali no ar ali, mandou um tato também. Hum, Super arte nível 3. Depois de um hit confirm ali no final, hein? Latinha de spray, desceu. Fez aquela marcação ali no chão pra poder fechar o roundzinho, rapaz. Ó, oh, a música parece que ficou alta no fone dela, né? Que muito louco, cara, olha lá, ó. É mesmo. E será que isso in in inter interfere de alguma forma na luta? O som dela tá daquela forma ali, alto no fone? Que louco, mano. Eu não tinha visto isso ainda. Ó, Drive Impact ali. O Ken acabou batendo na parede. A Kimberly já consegue uma bela conversão ali. Ken saindo aos pouquinhos ali. Tomou um Drive Impact no soco, rapaz. E olha a bela conversão da Kimberly vindo mais uma vez. Mandou aquele agarrão característico do Guy. Tu consegue mais um belo agarrão normal, né? Um grabzinho ali. Olha ó, mais um combinho, não conseguiu a conversão completa. Ken vai mandando seus chutinhos ali poder tentar sair do canto de todo jeito. Hit confirm com super arte acontecendo aí por parte da Kimberly, que pelo jeito vai fechar mais um. Nossa, olha o Ken aí na recuperação, rapaz. O Tatsu característico do Super Street Fighter. Super Street Fighter né? Do Street Fighter 3, na verdade. Que louco, mano. É, teve, tiveram ali a troca de golpes e a Kimberly levou a melhor e fechou essa luta pra ela, rapaz. A gente pode ver que esse gameplay, eles realmente estão focando no Ken E trazendo gameplays dos outros personagens, tá? A gente ainda vai trazer, pessoal, gameplays específicos desses outros personagens Gaio Kimberly, Jury e tudo mais pra gente poder conferir Gameplays apenas deles aqui, saca? E já mandou um Drive Impact ali, rapaz, o Ken levou a melhor Conseguiu uma bela conversão com o um Tasso seguido de Shoryuken Já tá ali no canto, excelente Flash ali do, do nosso querido Gaio Chegando pra trás ali, esperando a oportunidade Conseguiu um Hit Confirm ali com o Flash Novamente. Só vai mandando seu seus Sonic Booms ali, controlando espaço, mantendo distância. Defendeu super bem ali agora o Drive Impact. Mais um Sonic Boom. Conseguiu uma conversão linda ali agora com o, Shoot, o Ken. Olha, nossa senhora, a potência do Drive Impact do Gaio quando pega, mano. Nossa, ainda mais com uma bica. Kenzão vai se aproximando, conseguiu mandar um Sonic Boom perfeito ali Que a gente viu que tem essa possibilidade também Se você segura no tempo certo Conseguiu um belo agarrão ali, nosso querido Gaio Passou pro outro lado do Ken Conseguiu uma boa conversão ali agora, mas não amplificou nada Nem utilizou nenhum golpe especial Drive Rush com Flash Kick defendido ali Mas não conseguiu uma conversão, nosso querido Ken Agora viu o Hit Confirm Hit Confirm seguido de Super Art nível 2 2, é Eu tenho que prestar atenção nas barras ali Normalmente eu não olho <risos> Mas foi Super Art nível 2, se eu não me engano mesmo Que acabou fechando essa luta pro nosso querido Ken Vamos lá Mais uma lutinho aí, conseguiu uma bela conversão aérea Com Flash aqui, que é ali, nosso querido Gaio Poder começar bem esse roundzinho aí Voadora é defendida ali agora, pulando Sonic Boom, olha aí, conversão com O nosso querido Drive Rush Com é um combo de 7 hits lindo, mano essa, essa trocação Assim, e esse complemento que ele tá fazendo Com o Tatsu e o Shoryuki, Eu sei que já tinha nos jogos anteriores, mas é muito bonito De se ver, né cara Ó, conseguiu ali mais uma conversão e mandou mais um super arte ali em cima do Gaio. Critical art ativado pro nosso querido Gaio, hein? Será que ele consegue um hit conforme com a conversão desse? Vamos ver. Ó, Sonic Boom ali, só controlando espaço, esperando uma boa oportunidade, vai dando chutinhos. Conseguiu o hit conforme e pegou, cara. Nossa, olha que lindo! Pum. Tá merda. Ele conseguiu a bica embaixo E já mandou o CA pra poder fechar esse round Que lindo, cara Que lindo Foi bonito Foi bonita essa conversão Ó, vamos lá Um round pra cada um aí Kenzão vai tentando se aproximar Sonic Boons muito bem encaixados ali Drive Impact acabou sendo defendido pelo Gaio Nossa, o Perry perfeito em cima do Drive Impact do Gaio Olha só A gente vê nessas partidas de alto nível da CPU As possibilidades que a gente vê Que dá pra gente poder fazer mesmo, saca? Excelente conversão ali do Ken Com o um Shoryuken amplificado ali no final das contas, ó, mandou um chutinho, Gaio conseguiu... tentou um golpe aéreo ali, não conseguiu nada um Drive Impact ali que não deu stun Shoryuken... Que, é, que isso mano, tentou matar um mosquito ali, um pendilão, sei lá ó, Voadorinha, Gaio tá complicado ali no canto da situação Nossa, ainda pegou depois do Tatsu velho O Super arte, caramba, linda Ken vai botando aquela pressãozinha, vai esperando olha Mano, o CPU é foda Porque provavelmente deve ter previsto a reação do Ken ali Que ia tentar bater E acabou mandando um super arte logo em seguida, entendeu? Vamos lá, já vai mandando aquele Sonic Boons ali Controlando espaço Vamos lá, vai fazendo aquele zonezinho ali Pra não deixar o Ken se aproximar Ele já se aproxima Tenta ali com a versão, situação complicada para os dois ali, rapaz, olha, olha a vida dos dois E o Ken consegue um hit confirm com um chutinho ali e emenda um Shoryuken logo em seguida Inclusive um detalhe interessante, pessoal, que a gente tava vendo nos vídeos aí, o pessoal explicando e tudo mais é que o Shoryuken de fogo do Ken, assim como outros golpes de fogo dele, parece que são ativados depois dessa corridinha pra frente, desse dash que ele dá, entendeu? Depois a gente vai ver isso um pouco melhor, porque a gente tem um vídeo detalhando golpes do Ken, que a gente vai trazer pra vocês também, pra gente poder entender melhor isso aí. Agora Ken contra o seu rival Ryu e melhor amigo também, né cara? Conseguiu ali uma confessãozinha bacana. Riozão ali também, já tá botando aquela pressão. Quem tá no canto ali conseguiu uma excelente conversão com o Super Arte, poder deixar o Ken na situação complicadíssima. A Drive Impact acabou acontecendo ali. Vamos ver se vai ter uma conversão completa do Ken. Seis hits ali, ó. Mas a situação tá bem complicada pra ele agora. Super bem defendida nele agora depois do Drive Rush. Pegou, nossa senhora, em cima da bica do Rio ali o agarrão. Mas ele acabou conseguindo a conversão no final, poder levar o primeiro round, rapaz. Interessante, hein? Muito interessante, cara, essas lutinhas Hum, conseguiu mais um Drive Impact lindo ali agora Com uma conversão maravilhosa e um super arte Pra poder deixar tudo ainda mais bonito, cara 12 hits ali Conseguiu pular super bem o um Hadouken Mais uma conversão com o um Shoryuken de fogo Vai gastando sua barra de drive ali Muito bem administrada a CPU do Ken, né? Ó, mandou ali um, um Hadouken prontamente defendido Deu aquela interceptada ali no ar com o um Intatsu também em seguida Ken também intercepta, rapaz Ele tá esperto, tá esperto Mandando aqueles Hadoukens ali, vai conseguindo boas conversões, consegue uma conversão também muito boa no combo Seguido de Drive Rush com o Shoryuken para poder fechar esse round para o nosso querido Ken E posezinha clássica, rapaz, de Street Fighter 2, muito louco, muito louco Ó, já mandou aquele Drive Impact ali com um golpe baixo, emendando um golpe em cima também Mais um Shoryuken de fogo lindamente colocado Vamos lá, Ryuzão consegue um Drive Impact ele agora. Shoryuken com Super Arte nível 3. Olha só o socaço, bíceps desse homem, meu Deus, trincado. E manda o Ken lá pra cima, hein? É, rapaz, já consegue uma bela interceptação ali. Hum, não pegou, cara, não deu tempo dele ativar o parry. E o Ken tá numa situação complicada, sem barra de Drive. Mas já manda o seu Super Arte nível 3, poder diminuir essa vantagem, hein, rapaz? Olha só que coisa linda. E foi o Critical Art, ó, que veio o soco junto, entendeu? Então foi o Critical Art. Um detalhe interessante que eu reparei, olha só na barra de Drive do Ryu, que ele tá com um desenhozinho do Hadouken ali. Não entendi por que, que ele tá com aquele desenhozinho do Hadouken. Ele tava com o Dendin Charge ativado? Porque se ele tiver com o Dendin Charge ativado, eu não reparei se ele ativou, tá? Pode ser por conta daquilo. Vamos ver só mais uma lutinha pra gente poder fechar o vídeo aqui, pessoal, pra não ficar muito longo também. Agora, nosso querido Ken versus Luke. Vamos lá, hein? Drive Impact ali prontamente defendido. Mais um Drive Rush ali agora, que foi interceptado pelo nosso querido Lux, vai se aproximando ali, tentando botar o Ken no canto Drive Parry perfeito, com uma excelente conversão com o Tatsu e Shorukin de fogo por parte do Ken Olha só hein, que bela conversão, mas parece que não tirou muito hein cara, não escalou nada boa esse dano, vocês repararam? Caramba, ó, só vai dando chutinhos ali, tentando encontrar oportunidade Preveu o Drive Impact da CPU, porque ela é um instinto superior, né, obviamente E já conseguiu ler uma boa conversão, porque o Impact do Ken pegou depois Conseguiu mais uma bela conversão ali agora com o super arte ativado nível 1, rapaz. Esse, esse super arte do Kena nível 1 é muito, muito bonito, cara. Todos eles são, na verdade. Conseguiu ali agora um belo confirm. Eu não reparei se foi com o drive rush, né? Porque eu tava prestando atenção nas barras ali em cima. Mas o Kena acaba levando a melhor aí. E o um primeiro round também. Vamos lá. Kenzão ali já vai dando aqueles soquinhos. Consegue o um hit confirm. Já emenda o drive rush. Consegue um combo de 7 hits ali, que tirou um dano até considerável. Drive Pearl ali por parte do Luke Que vai pulando loucamente ali, não sei porquê Já prevê o Drive Impact do Ken E né? agora a vingança veio, rapaz A vingança é um prato que se come frio Disse o Luke ali, consegue belas conversões Chutinho ele agora com um combo curto, né? Mais efetivo Mais uma boa conversão ali do Ken com Super Art nível 1 Intercepta ali no ar, mas o Luke acaba não conseguindo a conversão completa E veio Super Art nível 2 Por parte do Luke, hein, rapaz Nossa, que socaço, meio da cara, mano e o Ken também não deixa barato Consegue o um hit conforme ele com um combo E um super arte também Nossa senhora, passou direto, hein? Eu acho que o CPU não preveu muito bem aquele Shoryu que Ele que fez ali não, vamos lá Tentou matar uma mosquito ali no lugar Ó, Vai botando a pressão ali, defendendo super bem o Luke Vai fazendo aquele foots ali o computador E consegue uma bela conversão para poder fechar um round, nosso querido Luke Com super arte nível 1, rapaz Muito bom, muito bom Último round dessa luta aqui pra gente poder conferir pessoal, Pra gente poder fechar o vídeo, vamos lá Kenzão da massa começa com um pulo neutro ali, acaba tomando um tiro do Luke, interceptado ali no ar, mas não consegue conversão completa o Lukezão vai fazendo pulo neutro também, vai buscando oportunidade ali de conversão, olha que louco! Ele interceptou no ar e fez uma espécie de Shoryuken no ar ainda, amplificado, velho, que louco! Ó, já vai botando aquela pressãozinha ali no Ken, rapaz, que tem sim muito o que fazer, consegue uma bela conversão ali, utilizando o seu Drive Rush para poder emendar o combo. Uma situação mais complicada para o Ken nesse momento, o Luke está com um bom life lead, vai botando uma pressãozinha ali, chuta baixo, chute médio ali por parte do Luke, eles vão só trocando chutes ali no momento, então vão fazendo boas conversões para poder causar mais dano, o Ken já consegue uma bela conversão com um o amplificado ali no ar, belo agarrão também, vai diminuindo a diferença de vida, coloca o Luke no cantão, olha só que bela conversão do nosso querido Ken, hein galera. Muito boa a conversão do nosso querido Ken aí. E a gente vai aproveitar para poder já fechar o videozinho aqui, meus amigos. para não ficar muito longo aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Na verdade, ele até ficou bem longo, na verdade. Né? Só que a gente tava tão empolgado aqui, curtindo as lutas, que tava muito, muito da hora. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí, pessoal, das lutas do nosso querido Ken com os outros personagens aqui também que a gente não tinha visto. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. É. Fuemos, meus amigos.